Dá um ligue nessa imagem aqui, ó. O inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos? Como assim? What's up learners? Junior Silveira, seu professor de inglês online, o um mensageiro da brilhagem brilhantina Com mais um vídeo aqui e hoje o vídeo é muito polêmico, bastante polêmico Eu publiquei essa foto aqui, ó, essa arte, né, que a gente produz do Junior Silveira Productions No meu Facebook, que é, se você não me segue, me segue lá, please Porque eu dou várias dicas de inglês complementares como essa aqui, ok? Então essa imagem fez muito sucesso, muitas polêmicas que diz assim que o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos. E realmente não é. Sabe por quê? Vou te explicar. Olha só o que diz aqui nessa imagem, ó. Muitos acreditam que a língua oficial é o inglês, mas há um debate desde o século XVIII, acho que é XVIII, com certeza, sobre qual deve ser a língua legalmente reconhecida, apesar de a maior parte da população falar inglês, por lei, o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos Aí muitas pessoas nos comentários Ah, mas qual que é então? Falou, falou e não falou nada Ah, isso aí é meme Ai, ah, que responsável que fez isso Ai, ah, que idiota, não sei o que Pô, pessoal, então, ó, estuda primeiro Antes de me criticar, falar alguma coisa aqui comigo, beleza? Seguinte, o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos. No sentido, sei lá, federal. Falando assim, ó, alguém passou a canetada ali por lei e falou aqui o idioma oficial é o inglês. Pá, está decretado e tem o dito. né? Não é assim que acontece. Porque os Estados Unidos, cada estado tem leis diferentes. Eles podem fazer o que quiser em cada estado. Não é igual o Brasil, por exemplo, que uma lei serve para o país inteiro e acabou. Lá cada um é por si, entende? Cada estado poderia decretar a língua que quisesse, sei lá... É, Flórida podia falar, sei lá, japonês Já em, sei lá, na Ca Califórnia eles poderiam falar italiano Eles podem fazer isso se quiser Mas não é, não é o que acontece na, na prática Na prática, 80% da população fala inglês Acredito que 12% mais ou menos fala o espanhol Em lugares como o Novo México é, Fala-se inglês e espanhol tranquilamente No Havaí, é, eles falam inglês e também o havaiano Existe esse idioma também. Então, se você fizer uma pesquisa rápida em sites como Staff ou até mesmo no Terra, você vai encontrar dois artigos muito bons que falam sobre isso, que o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos. Não é o idioma oficial. É o idioma mais falado, sim, ok. Ok mas na lei, ó, na caneta ali, ó, não é o idioma oficial. Ah, agora eu entendi! Foi isso o que esse post quis dizer. E é uma curiosidade, não vai agregar assim muita coisa nos seus estudos, mas é uma curiosidade interessante né, de você saber sobre o idioma que você está estudando. ok? Um aviso aqui final, que as matrículas para o curso de inglês de Júnior Silveira ainda estão abertas, vai até o dia 16 de setembro, ou antes, se as vagas acabarem, não vou ter que fazer, vou fechar as matrículas aí, a turma, e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 que eu posto no Instagram, e vice-versa. Tem dica em todo que é lugar, ok? Me segue lá nas minhas redes. Deixa um like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá uma dedada do Belzinho. Se você, se você está no Instagram, marca um amigo aqui embaixo para conhecer meu trabalho e conhecer essa dica, né? essa informação aí, é, bem curiosa. Também não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar crescendo e continuar inglesando este Brasil. Eu sou Júnior Silveira, professor de inglês online, um mensageiro da brilhagem, and...